Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana Oliveira, muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal. No vídeo de hoje a gente vai tratar dessa lista do Executivo, lista de alimentos comprados pelo Poder Executivo no total de 1 bilhão e 800 milhões de reais que tá dando o que falar. Não é para menos, né? 15 milhões de reais gastos só com leite condensado. O pessoal pegou aí no leite condensado porque você sabe que o presidente Jair Bolsonaro gosta de comer um pãozinho com leite condensado então por causa disso choveram memes nas redes sociais só que tem outros itens muito curiosos também e a gente separou aqui uma seleção para você cinco itens curiosos para você tentar imaginar para onde vai toda essa comida dá para fazer muito pudim brigadeiro e tantas outras delícias o primeiro item da nossa seleção é o leite condensado. O item foi parar nos assuntos mais comentados da internet e não é para menos. Em 2020, o governo gastou mais de R$ reais com o produto. Sem considerar um possível superfaturamento, cada unidade teria custado aproximadamente R$ 6,50 aos cofres públicos. Isso representa um consumo de nada mais, nada menos do que 2 milhões e 400 mil latas de leite condensado durante o ano todo. Festa junina o ano todo? Será? Outro item que aparece na lista de compras do executivo é a canjica. Foram gastos mais de 3 milhões e 800 mil reais com o produto. Agora se liga nessa conta. Considerando um custo médio de R$ 4,00 para cada meio quilo, o governo teria consumido cerca de 375 mil quilos de canjica só durante o ano de 2020. Outro item polêmico é a goma de mascar. Acredite, o governo gastou mais de 2 milhões com chiclete. É muito dinheiro, hein? Se tem uma coisa que chama atenção nessa lista é a qualidade nutricional da maioria dos itens. Só que não, viu? Parece que comida saudável não é a preferência da turma do governo. Em 2020 foram desembolsados mais de 16 milhões e meio de reais com batatas fritas. E por fim, a alfafa. Já experimentou ou ouviu falar? Se não conhece, saiba que ela costuma ser bastante usada na alimentação do gado. A piada vem pronta, né? Mas deixa pra lá. O importante mesmo é você saber que com a alfafa foram gastos mais de um milhão de reais. E aí, hein? Qual item curioso chamou mais a sua atenção? Tem algum outro que você gostaria de compartilhar a informação com a gente? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E olha, importante a gente salientar uma coisa que muita gente não entendeu porque não foi ler a notícia direitinho esses gastos todos são do poder executivo para vários ministérios para vários órgãos inclusive para o exército boa parte deles gastos com o palácio do alvorada que é onde mora o presidente sua família e palácio do planalto que é onde ele trabalha não estão incluídos nessa lista ou seja tem mais ainda assim chama a atenção o valor altíssimo de alguns itens. Então é pra gente ficar de olho aí nessa história. E olha, a presidência da República não se pronunciou sobre esses gastos. Já o presidente da República falou barbaridades. Veja aí. Milhões e meio de, de latas de leite. Vai dessa... pra puta que o marido! Uh! Uh! Que vocês, de vocês, de vocês de prensa, de República falando é assim, hein? Tamo bem, de Bom... Não vai embora sem deixar o seu like, não esquece, não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares e de se inscrever aqui no canal. Lembre-se que você também pode se tornar um membro, tem encontro todo mês, encontro virtual e chat todo dia, trocando ideia, trocando informação. Eu espero você, saiba como aqui embaixo tem um seja membro, você clica lá e vê como você pode participar e colaborar com a gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo.